Olha aqui, o Ultrabook Celeron. Como é que a pessoa tem a coragem de falar que é um Ultrabook sendo um Celeron, hein? É, deve ser um Celeron de qual, de qual geração? Sei lá. Nem se fosse de, da 12ª geração, Celeron, Celeron não prestava porcaria nenhuma. Nem se fosse de, da 15 ª geração, mas... O tri, o tri, é, <risos> notebook, ultra, in, notebook Ultra Intel Celeron de 4GB, 206, eu acho que é por causa desse aqui. 120 GB, SSD 14, 11, né? Um terabyte na nuvem, dele. sacanagem. Esse aqui vem com você pode vão disponibilizar o pacote Office e dá um TB na nuvem da quanto meu do Eu acho que a conta do Gmail dá mais do que isso, mas deixa para lá. Notebook outra descrição completa cadê? Descrição completa. Seja para trabalho lá, o notebook o UB 235 Outra é uma ótima opção Para o seu dia a dia Oferece o desempenho para recursos visuais imersivos é. Vou pegar até isso aqui Para o meu trabalho Recursos visuais emissivos. Copiar Olha Valeu Recursos visuais imersivos Muito obrigado Até mais